Capítulo 16 – Maiores Decepções Estando a sós com Laura, percebi que a medicação não cerrava todas as brechas em relação à minha infiltração mental. Em vez disso, a dor que eu sentia passava a ser dividida em certo grau com a traidora. Assim, o desconforto adicional aliado à falta de repouso foram cruciais para a alteração do seu humor, principalmente quando Valdemar a encontrou na sala e iniciou um questionário sobre as suas atitudes. Em minutos, a discussão estava iniciada. Ele foi extremamente descortês repetindo a sua discordância com relação ao uso dos medicamentos receitados pelos médicos que assistiam àquela que agora era a sua esposa. Sem maiores cuidados consigo mesmo, procurou fazer rapidamente sua toalete e saiu em direção ao trabalho, sendo avisado por Laura que não o acompanharia daquela vez. Exultei com o desfecho e decidi, por conta própria, seguir o maldito para checar alguma possibilidade extra de lhe causar problemas ou aflições. Literalmente me aboletei no seu carro e fui destilando pensamentos de discórdia em relação a Laura, os quais, sem qualquer hesitação, eram completamente assimilados por ele. Em poucos minutos, ele chegava à empresa, a qual, para minha surpresa, consistia em instalações de tamanho consideráveis, a começar dos amplos estacionamentos. Por uns instantes, ele parou o próximo à entrada do edifício, dando-me a oportunidade de testar minha influência. Com muito tato, perguntei, Como você conseguiu tudo isso? Ele, achando que conversava consigo mesmo, Respondeu. Quem diria que eu construiria um patrimônio desses, saindo de um pequeno escritório de contabilidade para uma bela companhia no ramo de confecções? Por sorte, me uni aos sócios, que acreditaram em mim no momento em que eu acabava de receber a indenização do seguro. Curiosa, voltei a indagar. Que indenização? A informação surgiu rapidamente Até que o suicídio da Mara não foi de todo mal Acabou permitindo que eu, com o meu talento, me tornasse um homem bem sucedido De imediato, senti como se um raio partisse o meu corpo ao meio Porque cheguei próximo de perder os sentidos Esforcei-me ao máximo para retomar o controle e analisar os próximos lances Contudo, os meus pensamentos se transformaram num verdadeiro turbilhão de ódio e passei a gritar. Maldito seja você, miserável! Usou o seguro de vida que era para os meus filhos para construir o teu patrimônio. Você vai me pagar cada lágrima que derramei. Valdemar captou parte de minhas vibrações porque sentiu certo o mal-estar, o que acreditou ser a falta do desjejum. Finalmente, entrou no edifício e foi direto para sua sala, cumprimentando os funcionários que estavam chegando praticamente no mesmo horário. Assim que se acomodou no seu espaçoso e bem decorado escritório, chamou uma assistente que tinha acabado de chegar, solicitando-lhe um pouco de café e algo para comer. A jovem antes de sair para providenciar o pedido... aproximou-se... dizendo... Você sequer me disse bom dia, querido. O que foi? Perdoe-me essa atitude deselegante. Estou cansado. Já não suporto mais as crises da minha esposa... que me aborreceu esta madrugada e hoje pela manhã. Algo que vem fazendo com regularidade. E, dizendo isso... Valdemar se levantou rapidamente e enlaçou a moça, que não lhe ofereceu qualquer resistência. Ambos se envolveram em beijos e carícias. Diante da cena que eu presenciava, fui me afastando sem qualquer sentido de direção. Quando percebi, havia passado pela porta da sala, que, apesar de a dimensão ser diferente da minha... Estalou o trinco de maneira estranha... Dando a impressão para o casal... De que alguém estava tentando entrar no ambiente. Eles rapidamente se recompuseram... E a jovem saiu para atender a solicitação daquele mau caráter Nesse ínterim... Eu, estupefata... Constatava que a postura do Valdemar... Quanto à traição deveria ser regular. Com toda certeza... Laura fora mais uma de suas aventuras. Apenas exigiu dele uma posição de esposa depois da minha partida. Não consegui me controlar. Uma crise de choro abateu-se sobre mim e, aos soluços, procurei a saída daquele lugar. Mal acabava de atingir a rua quando Valdo, acompanhado pelos outros dois colegas de infortúnio, Surgiu à minha frente com uma atitude furiosa. Segurou-me pelo pescoço e, aos gritos, questionou. — O que você está fazendo aqui? Não lhe ordenei que ficasse na casa da tua amiguinha? Eu simplesmente não conseguia responder. A dor atacou-me ainda mais... Sendo acrescida pela sensação de sufocamento que experimentava Através da pressão que ele exercia na minha garganta Ainda mais irritado, Valdo empurrou-me com violência Fazendo com que eu perdesse o equilíbrio e me estatelasse no chão Aos brados, continuou a questionar a minha saída Com esforço, Consegui me controlar para responder. Perdoe-me pela forma como agi. Eu só esperava, com isso, minimizar o trabalho que venho dando a vocês. Não consegui convencê-lo. Ele abaixou-se, pegou-me pelos cabelos e, balançando a minha cabeça, falou. Saiba que eu não suporto incompetentes com iniciativa. — Esta é a última vez que você contraria diretamente as minhas ordens. Perdi um tempo precioso para localizá-la, tendo que gastar energias junto à estúpida da Laura. E, virando-se para Pelegrino e Toninho, comandou. — Peguem essa infeliz e leve na de volta imediatamente.